Considere as afirmações. Não existe mecânico que não goste de carro. Alguns funileiros gostam de carro. A partir das informações, é correto concluir que... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, família. O que eu falei para você? Sublinhar para interpretar. A gente sublinhou. Sublinhou. Né? Algum... E é correto concluir. Galera... Toda questão que dá algum e fala que é correto concluir, é um probleminha de diagrama lógico, tá? Sempre que acontecer isso é um probleminha de diagramas lógicos, tá bom? Tá? E o não existe aqui eu já vou te falar o que é, tá legal? E aí a técnica R diz o que pra gente? Ó, já aprendi a interpretar, agora eu vou para a técnica R. A técnica R diz o que pra gente? A técnica R diz que Diagrama lógico, a gente monta o diagrama, literalmente. Monta o diagrama. Show de bola? Maravilha. Agora, olha só, família, preste atenção numa coisa. Ele diz aqui, ó. Não existe mecânico que não goste de carro. Galera, quando ele diz não existe mecânico que não goste de carro, é a mesma coisa de dizer o quê? Todo mecânico, né? Todo mecânico gosta de carro. É isso, é a mesma coisa. Todo mecânico gosta de carro. É isso, tá bom? É isso. Ou seja, isso daqui é igual, tá? É igual. Todo mecânico gosta de carro, né? Não existe mecânico que não goste de carro. Então, isso daí é todo mecânico gosta de carro. Beleza? Ele só falou com outras palavras. Isso daí é o um inimigo. O cara da banca, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Beleza? Estamos ao vivo no YouTube. Estou falando aqui com a galera do Instagram, ó. Vai lá para o YouTube, tá bom? Está tudo lá, beleza? Agora vamos lá. Beleza, interpretei. Vou montar o diagrama. Galera, aqui você tem o todo e tem o algum. Sempre que você tiver o todo e o algum, você monta primeiro o todo. Você tem o todo e dois conjuntos. Aqui está o todo e você tem dois conjuntos. O primeiro conjunto é o dos mecânicos e o segundo é de quem gosta de carro. Beleza? E anota aí. Sempre que você for montar o todo... Você vai fazer o que, galera? Vai montar o todo. O que você vai fazer? O primeiro dentro do segundo. Ou seja, o mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Então vamos lá. Ó, fazer aqui o diagrama. O mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Olha que legal. O mecânico aqui está dentro de quem gosta de carro. Maravilha. O mecânico dentro de quem gosta de carro. Show de bola. Agora vamos lá. A próxima. O que ele diz? Ó, alguns funileiros. Gostam de carro. Olha aqui, ó, alguns funileiros gostam de carro. Você tem o algum e dois conjuntos, né? O primeiro conjunto é funileiros, aqui. E o segundo é quem gosta de carro. Mas repara, esse segundo conjunto aqui, ele já existe. Ele já está pronto aqui, gosta de carro. Então, como é que a gente vai fazer essa bagaça? Ó, quando eu digo, alguns funileiros gostam de carro, o algum ele é interseção, pega só um pouquinho. Então, o funileiro... Vai pegar um pouquinho no carro, sendo que o conjunto do carro já existe. Aí você vai pensar, provavelmente, dessa forma aqui, o funileiro pegando um pouquinho no carro. né? Funileiro pegando um pouquinho no carro. Aí é que mora o perigo. Por que aí que mora o perigo? É isso que o inimigo quer. Você monta o diagrama desse jeito, mas anota isso. Sempre que você tiver o todo e o algum, você vai ter mais de um caso. Tá legal? Sempre. O primeiro caso é esse, porque ele só falou que alguns funileiros gostam de carro. Então, o funileiro tem que pegar o carro. Mas pode acontecer de ter funileiro que é mecânico. Aí vai ter um outro conjunto assim. Com esses dois, você mata. Então, esse daqui que nós acabamos de montar é o primeiro caso. Aí, como é que eu vou saber isso? O que, é que eu ensino no grupo dos 5%? Vou falar aqui para vocês, tá? Não sei problema algum. Tá bom? Porque para poder te ajudar Galera, sempre que tiver todo e algum Nas questões de diagramas lógicos Vai ter dois casos E esses são os dois casos Pegando um pouquinho aqui fora E o outro, galera, vai ser o que? Vamos lá Segundo caso Deixa eu botar aqui o segundo caso Tá? Segundo caso Deixa eu sair daqui Botar a tela Segundo caso Opa, volte Segundo caso, galera Ó, segundo caso Vem cá Segundo caso diz o que, galera? Segundo caso Ó Motorista, carro, né? Mecânico, né? Gosta de carro. E o segundo caso, aqui, ó. O funileiro vai pegar um pouquinho do, do mecânico também, beleza? Agora, a resposta correta, galera, ela deve dar certo nos dois casos, tá bom? Vamos analisar aqui opção por opção. A letra A, galera. Eu vou fazer com esse amarelo, vamos lá. Alguns funileiros são mecânicos, ó. Alguns funileiros são mecânicos, cara, aqui dá certo, mas aqui não dá certo, então não é, não pode ser a resposta, letra A. Vamos para a letra B, o que, que diz a letra B? Se José gosta de carro, então José é funileiro. Ó, se José gosta de carro, ele é funileiro. Galera, se o José gosta de carro, ele pode estar em vários espaços, Ó, o José pode estar aqui, pode estar aqui, como pode estar aqui. Dá para garantir que ele é funileiro, galera? Nana Nina não, Então, a letra B também está errada. Tá bom? Aí, deixa eu apagar aqui o José. Letra C. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Cara, se o Carlos não gosta de carro, ele está aqui fora. Eu estou fazendo nesse daqui para você entender, mas se fizer no de cima vai dar a mesma coisa, tá? Se Carlos não gosta de carro, então ele não é mecânico. Com certeza, quem não gosta de carro não é mecânico nesse caso. Marca o V da vitória na letra C e vai fazer outra coisa da sua vida. Show de bola? Tá fora. Letra C, marca o V da Vitória. Tá bom? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, chegar grandão na prova do TJ São Paulo? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso Intensivão Premonição. Corre lá, porque falta pouco, poucos dias, poucas semanas para a sua prova. E esse curso é a luz no fim do túnel, porque é um curso para você afiar o facão, é um curso de exercícios. Você vai levar, na verdade, dois cursos, dois cursos, pelo preço de um. Você vai levar o Premonição TJ São Paulo e você vai levar a Imersão TJ São Paulo. Se somarmos né, os dois valores, está aqui, ó, continha de padaria, rapidão, ó. Se somarmos os dois valores, seu curso sairia, né, por R$ e reais mas hoje você vai levar tudo isso tudão por apenas 12 de 20 e cara são mais de 70 exercícios para você afiar o facão e chegar grande né na prova do TJ legal então não perde tempo o link tá aqui na descrição do vídeo e se você tiver alguma dúvida Tá, alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, é 021 97 00 44133. Falar com a Carol. Beleza? E a vista, né? A vista tá saindo por 200 birubiru. Legal? No boleto, à vista 200 birubiru ou 12 de 20 e 69. Legal? Então, família, é isso aí. Te espero lá nas aulas. Abraço. Valeu. Tamo junto.